ele tem como fundamento teórico prático o direito humano de migrar, que ainda é um direito de ser conquistado e posto em prática. Em 2015, o Migrate, então passou a ser referenciado pela Agência das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, a partir do convênio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que foi firmada com a Universidade, para a promoção de ações e difusão do direito internacional dos refugiados. Uma das principais ações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 estudantil, nos âmbitos da pesquisa, do ensino e de da extensão dentro da universidade. O SUS, eu sempre digo, é um ótimo sistema, inclusive a gente está buscando, né, uh, como que nós podemos uh, pegar essa experiência do ensino brasileiro, para poder levar esses conhecimentos e fazer uma, uma mudança de lá também né, no nosso sistema, e a gente está buscando esse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 Aí vem o grupo Santé para o Haiti. Um, depois do terremoto que passou, tem uma crise. E aquela crise tipo ficar piorando. Ainda mais a saúde uh, uh, de lá, o sistema de saúde que ainda não tem. Um, então, uh, a gente tava pensando que, tipo,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 sommes on qui choisir qui quitter pays pour une raison quelconque et migrer pour un autre pays par exemple pour raison économique ou éducatif monde a choisir quitter pays pour aller migrer dans l'autre pays moins pour chercher une vie côté pour qu'a grand vie on vie qui est plus stable et plus meilleur